Ele é nascido na Angola, radicado em Cuba e está no Brasil há três anos. Poeta, escritor, coreógrafo, dançarino, entre outras coisas. Está curioso? Então vamos junto com esse cara espetacular e mais um De Carona com Curti. <Susse> um bi rumbi Mbamba, Um bi oh si. Um delegado Mbamba, oh salabossi Um Mbamba, O tio Mbamba levanta, teus companheiros voam O tio Mbamba levanta, teus companheiros voam E eu aqui, lembrando e relembrando as palavras do teu amigo naquela quinta, naquele matagal, naquela mata desconhecida de África. Igualzinho o mesmo episódio. Janto sozinho na minha mesa. Enquanto o cheiro e o rosto aparecem nos cortinados daquela pessoa que foi embora. Eu querendo saber de ti, foste à praia sem assim, os pés descalços e sapateaste 15 mágoas incompreendidas a fim de divorciar os nossos lençóis. E surgiu uma palavra nas costas. Quem abanou o fogo do teu passado? Quem? Quem abanou o fogo do teu passado? Faz-me lembrar e relembrar aquela velha canção. O teu velho amigo enquanto... O ti Eu tenho um bamba levanta, teus companheiros voam. umbi bi um biangue, um Mbamba. o salabossi. Um bi, um bi um biangue, um bi um biangue, um delegatim o salabossi, o salabossi. Pô, mas que maravilha, hein? Isso é essa paixão pelo mundo artístico. Uhum. E quando começou essa paixão, rapaz? Ah, cara, eu acho que. De uma velha artística já. Acho que sai do... dos meus bisavós, meus avós e meu pai falando pra, pra... mim. Somos... somos sete irmãos, então eu sou o único que... que sai com essa tendência artística. Caramba, mas não é qualquer tendência artística, porque a gente pensa que você é um. É uma pessoa polivalente, porque é. você é poeta, é escritor, é coreógrafo, Aham. é pintor e tantas outras coisas, assim, é... e a sua inspiração vem então, na verdade, está enraizado, vem da tá, família. Está, tá enraizado. E, e, e sobretudo essa, essa, esse ser polivalente, o, o, meu, o meu pai disse que o meu avô, ele fazia uns bonecos de barro, fazia cestos, é, fazia, sei lá, Qualquer coisa, ele sabe, tava, sempre estava criado. Então, isso também não fugiu muito do, do meu pai. né Meu pai. Quer dizer, fugiu um pouco. Uhum. Talvez não na totalidade, porque ele não teve tanto tempo para estar a desenvolver isso, porque desde, desde muito tempo, com a nossa família, ele precisava é, velar para nós, os filhos então Meu pai e a minha mãe tinham que trabalhar para nos sustentar. Então essa questão do trabalho, como sempre a vida artística toda a história que a gente conhece nunca nunca sustentou completamente alguém, né? Nas férias ele pintava, fazia algumas coisas, colagem, e eu ficava ali ao lado dele acompanhando. E aí eu chegou o um momento que eu fazia as coisas com ele, mas eu falei: "Pai, eu quero ir para... Quero aprender outras coisas". Ele me meteu num ateliê, né? e aí aprendi a desenhar, fiquei muitos anos nessa ateliê. Só que do nada eu acabei, eu acabei de entrar também pelo mundo do teatro. Eu ia para a igreja e às vezes tinha essas, as festas de guardas, né? Da igreja. Então sempre ah, os meninos tinham que preparar alguma coisa, alguma peça Legal. e tal, fazer aquela peça do menino Jesus e não sei quanto. E aí começou a surgir outra paixão pelo teatro. Só que ao mesmo tempo também surgem outras passões fora da árvore. Me apaixonei por motocross, né? fazer acampassias e tal. <risos> brincando é, me a minha mãe falou, não, não, não, não. Dia, Aí mãe. eu disse, ah, não posso fazer motocross. Me apaixonei por natação eu fui nadador durante nove anos caramba ele, é que interessante cara então sabe mais do que polivalente atleta <risos> tem a arte também na parte dos esportes também é Pô, que demais. porque demais e aí tem dentro do seu potencial você foi escolhido entre os oito melhores poetas também isso foi em Cuba também né não, isso não foi, na, foi na, isso na, foi Uganda. isso foi em Uganda que Exato. que você vai do o Despoque é um outro projeto é isso uhum, não uhum. e aí entre os oito principais poetas africanos é isso, isso do Pan-Africano. caramba como é que foi para você, você entrou com essa não vou dizer ambição Mas você tinha um desejo assim, Somente de poder expressar Ou que viera lucro Ou estava atrás de, um... de algo assim mesmo Só de poder expressar Porque antes de, de, de Estar entre esses melhores poetas Eu precisava passar pelo nacional Sim. Antes do próprio movimento literário Pelo qual fazia parte é, Existir Já havia um outros movimentos literários esse esses movimentos literários eram liderados, já tinham grandes poetas dentro desse movimento. E eu ia concorrer também com esses poetas, com grandes poetas. Falei, quem sou eu? Mas pronto, vamos! Cara, que e que é fui, legal, saí em primeiro lugar, ou seja, ganhei, ganhei o primeiro concurso nacional, ou seja, o primeiro concurso a ser realizado é, de palavra falada, né? Não precisa falar, que é o Stock World. Word. Você, você saiu de Angola e foi para Cuba. É, como é que foi essa transição, assim, é, como, não digo os, os motivos apenas de sair de Angola, mas mergulhar numa outra cultura, numa outra tradição, e, e você continuar aí expondo a sua arte. Como é que foi essa, essa, essa mudança na sua vida? Foi um desafio. Eu estava em, plenos, em plenos primeiros anos da juventude, então as ilusões eram, eram obviamente, mais descoordenadas também e saber o que é que realmente você quer, e você começa a fazer tantas coisas, fala, eu sei fazer tantas coisas, então você tem essa vantagem de fazer tantas coisas, só que você não tem o, ainda o discernimento de falar o que é que eu quero de concreto, mas sabia que queria estudar, e meus pais também precisavam me pôr ali, ó eu tinha que estudar, mas que artista, meu pai sempre compreendeu o meu lado artístico, mas nunca quis que eu me desvinculasse da, da, da academia, dos estudos, tinha aquela coisa do desafio de você mergulhar numa experiência que nem você estava tá falando mas com uma responsabilidade de saber que não poderia abrir mão disso exatamente só que isso não é algo concreto eu tava, fui para Cuba para é, estudar engenharia elétrica. Estudei engenharia elétrica legal. mas sempre teve ah, em paralelo a ah, arte tanto mais que quando eu comecei a fazer engenharia elétrica conheci uma mulher que apresentou um professor da Escola Nacional de Arte e eu frequentava na Escola Nacional de Arte sem, ser, sem estar matriculado. Eu entrava normalmente, ficava na sala e aprendi, e aprendi muita coisa, não estava matriculado nem nada, e aprendi muita coisa e sempre estive vinculado a isso. É, a universidade que eu estudei sempre tinha atividades artísticas e eu sempre estava lá, é, vários outros movimentos do, do, do cenário artístico de Havana, eu sempre estava lá, eu pesquisava. Então, é, aí comecei a me reconhecer, mas com várias dúvidas, né? Mas eu também tinha uma paixão pela, pela eletricidade. Né? Eu falei, ah, quero ser meio engenheiro elétrico. E, e depois aí surgiu uma oportunidade de, de, de ir para o México, que eu me formei numa área mais avançada de da literatura, que é edição, estrutura e concepção do texto literário, consultoria do texto literário. E isso no México? Isso no México. Mas foi por pouco tempo depois que depois eu deco, preparei a viagem para o Brasil. E como é que é para você? Fala um pouco da, da sua vida profissional aqui no Brasil, Como é que? quais são as suas expectativas, né, para cada situação que você viveu aí, você colocou uma expectativa, os objetivos, no Brasil, como é, que, como é que o Hermes se comporta no sentido de buscar aquilo que, que vai te manter feliz e realizado? É, sabe que até hoje eu não tenho uma definição, até porque os artistas são assim, até quando são, estão realizados, nunca estão realizados. Não me sinto ainda realizado porque já são três anos e oito meses, quase quatro, porém não me acentuei bem ainda. É, tanto socioeconomicamente, que também isso é difícil, uhum. como artisticamente também. Né? Porque eu cheguei no momento que o, que o Brasil começou a enfrentar esses problemas, agora, né? Uhum. É, a atual situação do Brasil ela começou exatamente quando eu chego no Brasil. Então, quando eu chego no Brasil, eu ainda tinha, eu tinha que realizar os meus anseios. Sem dúvida. Então, você enfrentou é, uma realidade que talvez não fosse a que você imaginava, né? Sim, sim, sim. sim. Então, precisava uh, é, ver, fazer uns cursos avançados, que eu, que eu tinha uns planos. Uh -huh. que eu vim no Brasil com dois planos. Um curso avançado sobre engenharia elétrica, é, programação de comando, essas coisas. Também era de engenharia elétrica. E também para tirar um livro, que já, já tirei. Um livro que eu já estava com uma editora aqui há muito tempo e também ver a abertura no campo artístico, que encontrei os movimentos literários, e graças a Deus encontrei movimentos literários da periferia, que isso faz com que eu, como negro africano, comece a entender melhor a, a realidade do povo negro brasileiro. Então, tive essa sorte de emergir, de conhecer poetas e movimentos literários da periferia. Então, acho que estou me realizando aos poucos, né? isso é bom e aí dentro dessa dessas suas realizações a gente entende né eu entendo que você é um cara uma pessoa não só capacitada, mas assim, que busca cada vez mais um entendimento, cada vez mais crescer E aí você, é por isso que talvez aqui no Brasil também você faz palestra, faz workshop, faz até coach para quem deseja escrever um livro né? Exato, isso, exato, uhum, também E aí como é que é isso? Isso é uma coisa que ajuda te conciliar no sentido de vou, curtir, vou até o fim, vou permanecer no Brasil Ou não, o Brasil pode ser uma uva, pode ser o México, pode ser algo só de passagem Já vai fazer quatro anos aqui no Brasil Sim tem uma, ainda tem aquela coisa que você ainda quer realizar mais aqui no Brasil, é isso? É, epa, estamos numa idade que eu estou agora já, vou fazer agora 30 anos. Essa pergunta que você me fez agora, ela, ela vem exatamente num tempo de durante 8 meses que eu estou a pensar seriamente nisso. Certo. Minha estadia aqui no Brasil, quanto tempo mais eu fico, as coisas que eu quero alcançar, como vou fazer eu alcançar da melhor forma hum. possível, o que é que pode me fazer ficar mais aqui, o que é que pode me prender aqui, vou embora já, sabe, essas coisas, você começar a criar autodecisões, Estou exatamente mesmo, nessa né? fase. Tem ter uma, uma força interior de me dar o um caminho, porque... Eu sei as coisas que eu conquistei aqui, mas também talvez uma frustração de não chegar naquele ápice que eu esperava. Exato, né? exato. Eu Imagino uhum. que seja isso. Tem é... algumas coisas para concluir no ramo da engenharia, no lado acadêmico, e, e, e, e não estou a fazer isso só pelos meus pais, mas também por um orgulho meu e, e também pelos meus pais. E, por outro lado, as relações artísticas, elas nunca nunca vão ser realizadas. As relações artísticas, elas surgem, vão surgindo. Entendi, gente. É uma coisa. É, não é, é uma, são coisas pontuais. Sim. É, posso, posso dizer então que o seu maior sonho hoje, considerando aqui no Brasil, seria esse seu projeto em andamento, que é a parte da, da engenharia elétrica. Seria isso ou não? O lado da engenharia elétrica eu espero trabalhar mais eh, em Angola. Certo. Né? Quero ajudar, quero fazer parceria com todos os outros membros colegas, porque ele deve ser um bom sonho. É, Braulio Panos da Costa, Ramiro, Viana é, e os outros colegas, são os meus colegas do ensino de base e todos os outros colegas do ensino médio que fizemos energia e instalações elétricas. O objetivo é todos nós se encontrar uma vez, um dia em Angola e dizer eu sou um engenheiro de construção civil, eu sou um engenheiro elétrico, eu sou um engenheiro hidráulico e se juntar e fazer uma sociedade. E, e começar a trabalhar de forma autossustentável, criar projetos comunitários. Então esse é o lado que eu sempre quis trabalhar, mas particularmente em Angola. Aqui eu estou buscando mais experiências, mais estudos na área de engenharia e outras experiências também na, na área artística. Aqui consigo tentar levar mais a área artística e me capacitar mais na área acadêmica perfeito e quando foram Angola quero trabalhar com isso propriamente na engenharia mas sem largar também a arte né? muito bom e é isso. É... para achar o Ernie como é que faz alguém que tá te olhando aí fala pô quero conhecer esse cara que bacana quero ver o trabalho dele de perto uhum. pô dá uma força para esse cara ver se ele realiza um sonho dele aí um objetivo dele aqui no Brasil para voltar para Angola aí sim esse sonho ah, mas... maior com os amigos tal para montar um negócio entre eles cada um com a sua realidade de engenharia, sim. onde é que te acha? Olha, estou tô, tô me reeducando mais, apostar postar meus trabalhos, eu tenho pouca cultura, pouco hábito de postar os meus trabalhos, hoje estou a postar mais, então podem me achar como Hermes Panzo no Facebook, Hermes Panzo no Instagram e, e se abrir o Google e por Hermes Panzo tem também alguns trabalhos meus, alguns vídeos eh, que estou a postar também nos últimos tempos. E tenho estado, eu tenho estado em algumas plataformas do, do SESC Sesc, é, é, SESC Belezinho, SESC Jundiaí, SESC Pinheiro, SESC 24 de Maio, SESC Avenida Paulista SESC Consolação, tenho feito alguns trabalhos por aí E tenho estado nos movimentos é, literários das, das periferias o, o Sarau do Binho, que é um sarau que me acolheu desde o princípio enfim, estou nesses lugares por aí. Olha, é um rapaz super bacana, é um cara que você vai, vai ter o prazer de conhecer como eu conheci, espero que você... Tenha gostado dessa entrevista aqui no De Carada com Curti agradecer a Patrícia Curti, que me deu o contato dele e falou, pô, esse cara é um cara bacana e realmente é um cara de um, de um espírito super puro, um cara do bem, um cara que tá aí atrás dos seus sonhos, seus objetivos e, e não fica pulando de lá para cá não, ele vai, ele sobe cultura, mas ele vai aonde ele sabe que ele pode estar tá, de fato colocando o trabalho dele para funcionar. Vale a pena você conhecer um pouco desse rapaz aqui, então, nessas redes que ele comentou. Mas agora vamos conhecer o lado curioso do, dele, hein? Eu quero saber seu lado curioso. O lado curioso é o lado que a gente pergunta e o entrevistado responde de bate-pronto. Podemos hum, fazer, não? Pode. Então, vamos embora Uma saudade. Mamãe, papai e minhas irmãs gêmeas. Qual que é a maior alegria que você já viveu? Estar rodeado de amigos e apoio dos pais. Muito bom Isso me deixa muito alegre, feliz. Assim. Se você pudesse voltar ao tempo, tem alguma coisa que você não faria de novo? Hum, não. Faria tudo de novo? Eu faria tudo de novo. Tudo de novo que são coisas que é, foram muito loucas e me fizeram ser o que eu sou. Né? As coisas ruins me fizeram aprender e me fizeram perceber que eram coisas... Que tava dentro, como artista, sabe, quando te mexe uma coisa assim? Sim. É, acho que não. Muito bom. Ah, os riscos, né, eu tive muitos riscos na vida, fui muito aventureiro, mas acho que não, eu queria voltar nesses riscos aí. Valeu tudo, valeu a pena. Valeu, valeu a pena. <risos> muito bom. E o que você costuma fazer quando ninguém estiver fazendo? Hum. Quando ninguém estiver fazendo? Tem é alguma coisa que você gosta de fazer, você, quando ninguém tá vendo você fazer, assim e tal? É, eu sou muito sério, sou muito, muito sério. E fico dançando em casa, assim, sabe? <risos> assim, dançando e às vezes estou, tiro toda a roupa, estou circulando em casa suave e do nada ponho um som e fico dançando ali. <risos> muito bom. É. Certo, então vamos lá. Defina o Herme em uma palavra. É saudoso acima de tudo. É... É... Criativo. É... Gosto de estar com os amigos, cozinhar com os amigos. E é sensível. É muito sensível. Que legal. Gosto de tirar sarro, mas também sou muito <risos> sensível. Muito bom. É muito sensível. É... Bom. É basicamente isso. Parabéns, Vilcar. Sucesso. Cara. Deus te abençoe mesmo. Cara, que dê muitas Obrigado, coisas cara. boas para você, que você possa realizar seu sonho. E você que acompanha aí o Dica Com um Curtir, gostou do assunto, então, inscreva-se no canal do YouTube. Vai Sim. lá, compartilhe. Histórias bonitas como essa pode ser escolhida por você. Fala para mim, que tipo de história você gostaria de ver aqui? Que personagem? Esse aqui valeu a pena, esse foi o Ev Panzo, um cara maravilhoso que está indo atrás dos sonhos, como eu acho que você também vai. Até o próximo De com Curtinho continue comigo, afinal de contas, sem você, o canal não existe.